Fala, meu povo! Beleza? Então, mais um vídeozinho aqui com uma prática que eu peguei do livro Quem Pensa e Enriquece, livraço, do nosso querido idolatrado Napoleon Hill. E eu tava há anos para ler esse livro, né? Já tinha visto um monte de resumo e tal, pegava as ideias principais, mas não tinha lido. E aí resolvi ler. E eu tô nessa pegada agora de não só ler, mas de secar os conceitos do livro, entender no detalhe, aplicar o máximo possível para que a informação, o conhecimento ali não se torne apenas algo passageiro, mas que eu consiga integrar de verdade. E essa prática que ele chamou de conselheiros invisíveis foi algo que ele desenvolveu. Para quem não conhece, Napoleon Hill é um puta escritor, um cara que revolucionou diversas frentes com, com seus conceitos de enriquecimento, onde ele identificou né, e acompanhou diversos nomes né, de sucesso na história das indústrias americanas e grandes pensadores, como Andrew Carnegie, Henry Ford, né, Thomas Alva Edison, enfim, a galera top. E tudo que ele trouxe nesses livros é, é muito atual, muito contemporâneo. Ele que criou o conceito dos masterminds, por exemplo. E esses conselheiros invisíveis é como se fosse um, uma equipe que você identificasse pessoas específicas, grandes nomes, grandes mentores, grandes inspirações da história que você admira e que você acredita que possam te acrescentar sabedorias na hora de tomar a decisão, você cria esse grupo todo e você acessa esse grupo de forma imaginária, obviamente, para pegar ensinamentos. Então nada mais é do que uma conversa com a sua imaginação, com você mesmo, com esse conceito que ele chama da inteligência infinita, né, que você consegue acessar essa inteligência coletiva, que Jung também usa muito, né? várias pessoas deram nomes para essa coisa que está aí, né, de de sabedorias e pensamentos que são passados né, de gênios para gênios e de vez em quando a gente consegue acessar, canalizar, fazer alguns downloads. E esse, esse grupo, você identificando algumas dessas pessoas, você passa a acessá-los e consultá-los com uma espécie de, de board conselheiro para te ajudar a tomar sábias decisões. Eu falei, caralho, isso é genial, é super simples, né? Mas que não conheço muitas pessoas que fazem, né? Então eu falei, vou fazer. E aí ele trouxe lá os nove nomes dele, né, eu falei, porra, quem são os nove nomes do Ian, né, Para me ajudar aí nesse, nessas decisões do dia a dia. Eu comecei a pensar e escrever aqui os nomes e o que que eles representavam, o que que eu queria que cada um deles me trouxesse no momento de dúvida. E aí eu parti é, do princípio dos meus valores, né, quais são os meus cinco principais valores e o que que eu quero que estejam sempre presente nas minhas decisões, que eu respeito os meus valores nas minhas decisões. E aí, eu comecei a trazer pessoas nesse sentido. Então, eu fiz aqui um caderninho lindo, como vocês podem ver. E aí, o primeiro nome, assim, não por importância, nada disso, mas foi, foi vindo, né? Aí, o primeiro nome foi Tim Ferris né? Que é um mentor à distância que eu tenho. E ele traria para esse fórum, para esse quórum aí, né? Essa questão do, do pensamento hacker, né? É um grande hacker da vida, o Tim Ferriss. Ele é escritor aí de, de vários livros. Um dos livros que mais me inspirou nessa mudança de estilo de vida, é, de me libertar da CLT, de largar as empresas para empreender é, e ter um estilo de vida mais nomático, mais livre. É, foi o livro Trabalho Quatro Horas por Semana, né? um clássico. Ele é um cara que pesquisa muito o funcionamento do, o funcionamento do corpo, da mente, né? da alma, de certa forma, também, mas ele é muito racional muito científico, no sentido de analisar, bem parecido com o Napoleon Hill, né, em alguns aspectos de analisar boas práticas de, de pessoas de sucesso e trazer isso para experimentos no seu próprio corpo, na sua própria vida. Então, ele tem um livro também muito famoso, que é o Ferramenta de Titãs, que é exatamente isso. Ele compilou, né, ele tem um podcast famosíssimo, onde ele entrevista centenas de pessoas, né, grandes nomes aí de várias indústrias, e ele conseguiu, assim, tirar, né, o o crème de la crème dessa galera aí pra, pra conseguir né, viver de maneira melhor, em alta performance, e, enfim, é um cara que, que busca muito resultados, né? E ele me inspira. Então, trouxe ele pro meu conselho. Outro grande nome, que é um cara que, porra, talvez seja um dos maiores gênios da humanidade, na minha opinião, que é o Leonardo da Vinci. Então, Leozinho... Est estaria ali do meu lado também pela sua criatividade, pela sua curiosidade, pela ser um artista, né? E, e essa capacidade incrível dele de gerar associações e resolver problemas a partir da observação e inspiração da natureza, né? Ele é um cara que era muito curioso e conseguia né, observar e enxergar essas associações que... Por isso que ele conseguiu né, ser um gênio em várias áreas, desde a pintura, desde a escultura, desde os inventos, né? Das, das, de todas as ferramentas, né, e, e aqueles rabiscos maravilhosos que ele fazia. Então, é, para mim é um cara em termos de criatividade para um dos maiores genes da, da humanidade. Então, bem, bem time. Gandhi em termos de liderança eu pensei com porra. Que tipo de liderança mais me inspira? Que tipo de liderança eu quero ter cada vez mais na minha vida? E o Gandhi para mim é uma imagem do líder que serve, né? Um líder que inspira pelo amor, né? porra, um cara que conseguiu movimentar milhões de pessoas para uma causa de forma pacífica, né, sendo o um exemplo da transformação que ele queria ver no mundo. E porra, simplicidade, humildade, Para mim ele é um porra, assim, em termos de liderança, Mandela também poderia vir, mas Gandhi ocupou esse espaço. E isso daqui para mim foi muito importante. Do lado desses grandes nomes, trouxe mamãe também. Minha mãe tá aqui nesse grupo, porque minha mãe é minha maior protetora, ela é uma das pessoas mais honestas que eu conheço, ela é um exemplo de transparência, de coragem, também de simplicidade, né, e, e de todas as discussões com esses galácticos aqui, com essa galera toda, ela sempre vai respeitar, cuidar de mim, cuidar é, do Ian, né, no final dessas decisões, e mesmo não concordando comigo, discordando comigo, que o, o migo aí é o meu ego que vai entrar várias vezes né, em debate, ela sempre vai é a pessoa que vai ver vai cuidar de mim vai me proteger então eu achei muito legal trazê-lo também seguindo vamos falar de negócios porque afinal eu tenho empresas tenho negócios tenho que é, ganhar dinheiro para me sustentar e patrocinar todos os meus sonhos então trouxe o Richard Branson né para quem não conhece ele criou né, o assim a, a centenas de empresas debaixo do guarda-chuva da Virgin né? e é um cara que é, é um cara que abraça muito bem o prazer na vida, é um bom vivant, né, mas é um cara muito humano, né, eu já li alguns livros, né, li o, o Like a Virgin dele, é, e, e já estudei bastante o estilo de liderança dele, visão de negócio, é um cara muito visionário, que criou a empresa, porra, já se reinventou, porque a empresa, né, que começou, né, um império que criou a partir da música, que, que foi uma indústria que foi reinventada, e o cara continua trazendo uma caralhada de frente diferente de, de academias, a viagem espacial, então para mim é um cara porra fenomenal para representar a abundância, a visão de negócios, né? É um cara que entende de fracassos, de sucesso, né? De uma liderança empresarial que eu acho que é importante eu ter nas minhas decisões também. Seguindo Jung, é né? porque eu acho que é muito importante a gente ter essa essa compreensão da mente, do inconsciente, me ajudar a interpretar sinais dos meus sonhos, me ajudar a segurar a onda com as armadilhas do ego né? É um cara que estudou a vida inteira Esses mistérios né? da, Dos nossos compartimentos aí, né? da, Do ego, do superego, Muito junto do Freud né? Então ele traz muitas ideias Que eu acho que eu vou precisar de ajuda né? Para me atentar A essas possíveis fraquezas né? do, do meu ego E além disso né? De maneira bem filosófica, a gente precisa aqui de, de boas perguntas, né, sempre, de bons questionamentos, então, não tinha como não convidar nosso querido Sócrates, né, e, e é um cara que, que porra, é o pai da filosofia, né, é um cara que não, não vai me deixar refletir de maneira superficial, ou tomar decisões baseadas apenas na superficialidade das ideias. Vai sempre me ajudar a questionar o porquê das coisas, ir em camadas mais profundas, né, não deixar me satisfazer com respostas simples, né? Acho que isso é bem importante. Aí eu pensei, porra, quem vai representar os direitos e, e essa conexão com a Terra, né, com a natureza, que para mim é um valor muito importante também. eu comecei pensando no PAN. Mas aí eu comecei a ler um pouquinho né, da mitologia grega, aí eu falei, porra, Pan, meu irmão, Pan assustava geral nas florestas à noite, daí que surgiu a palavra pânico, né? Era um cara metade bode, metade né, humano e tal, eu falei, pô, não bateu legal, não. O cara, porra, vai estar tá ali no meio da reunião, vai, porra, azucrinar, começar a tocar a flauta dele, eu falei, porra, não, não, não, vamos lá, vamos vamos dar um, porra, vamos, vamos, vamos. Vamos atirar para o alto, chamei Gaia, né, vamos chamar, chamar a Gaia que deusa da natureza, né, da criação. Lá na mitologia né? grega também, acho importante ter um aspecto mitológico aqui, divino. Então, ela ela vai representar esses interesses divinos, essa conexão com a terra, com o chão, com a natureza, pés descalços, né, essa infinita complexidade da beleza aí desse organismo mais evoluído e lindo de todos que é a natureza, do qual eu faço parte, né, então, muito importante trazê-la. E para finalizar, cara, acho que filosofia, ética, virtudes é algo que não dá para negligenciar. Apesar de Sócrates estar aí, também trouxe Epiteto, porque Epiteto era escravo né, romano. Então vamos trazer um pouco da Grécia, um pouco de Roma. Escravo estoico, né, estoicismo é uma corrente da filosofia que conecta muito com o meu jeito de pensar, meu jeito de agir, principalmente nessa né, pegada mais minimalista, mais simplista, mais foco no essencial, então ele vai me ajudar sempre a, a voltar para aquilo que é mais importante e, e entender que uma vida feliz é uma vida virtuosa, né? então nunca me esquecer das virtudes né? de como que eu posso sempre melhorar as minhas decisões baseadas nas boas virtudes né? desenvolvendo resiliência, desenvolvendo é, garra, neutralidade Entendendo que eu só posso controlar aquilo que está dentro do meu controle e diminuir a ansiedade, parar de ficar viajando para o futuro, para passado e, e constância diante dos obstáculos, já caminho. Então, esse é o meu grupo aí, galerinha. Tim Ferris, Leonardo da Vinci, Gandhi, Mamãe, Richard Branson, Jung, Sócrates, Gaia e Iptet. Porra, time bom, hein, mané? E aí, o que, que eu faço? Toda hora que eu penso em algo assim, uma decisão mais importante ou aqueles momentos que você precisa reconectar com a sua essência, se conectar ali com a sua intuição, ouvir aquelas vozes menos racionais da mente, fecha o olhinho, reúna a galera na Cúpula do Dragão, cada um sentado ali e solta a pergunta no ar. E aí a galera vai discutir. Às vezes rola uma discussão real mesmo. É engraçado que a imaginação vai conectando os pares e dá pra brincar, dá pra sentir minha mãe batendo na mesa, cala a boca, Gerard! falando porra, dando esporro. O Leonardo da Vinci que tá lá só pintando o quadro dele. E porra, o Tim Ferris meditando lá com a porra do troço da mente Lá um, um aparelho novo é, pra meditar melhor Aí porra, Richard Branson pegando onda né, Pegando sol ali de, de tomar a caipirinha dele Enquanto Sócrates tá lá se perguntando Porra, é isso mesmo, né? Fazendo suas perguntas socráticas Quando Gaia tá ali, ó, só de boa, meu irmão Plantando, epiteto, meu irmão na dele ali, romano fazendo as paradas, então, assim, é legal que dá pra brincar pra caramba, mas, de qualquer forma, sempre vai me fazer pensar em aspectos diferentes que são virtudes importantes, são valores importantes pra mim e trazer pra decisão. Às vezes, isso pode ser questão de segundos, tá? Que nem sempre eu posso viajar tanto assim. Então, é questão de fechar o olho e tentar sentir o coração um pouquinho. Uma respiração mais profunda, e já acessar essa galera. Ou, às vezes, até pensar, passar uma manhã inteira, escrever bastante nas minhas páginas matinais e botar pra fora sempre trazendo esses elementos em comum. Então, é isso. Conselheiros Invisíveis, acho que é uma puta ferramenta, vai poder te ajudar a trazer mais sabedoria para suas decisões e espero que tenha gerado valor, beleza? Se fez sentido, compartilha esse vídeo aí com uma galerinha, que isso me ajuda demais a levar essas mensagens aqui para mais pessoas, porque, porra, é muito conectado com a minha causa aí, gerar... Né, trazer um pouco mais de, de clareza pra vida, né? mais liberdade, mais estilo de vida, pés descalços, o é importante é isso, viver de pés descalços. E é isso, tamo junto aí, tem muito formato de transformação legal, se você quiser ajuda aí pra se reinventar, pra desenhar esse estilo de vida mais alinhado com o que é mais importante. E vamos que vamos na jornada, seguimos.